Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. 1 João 4,16. 16. Amor inflexível não é amor verdadeiro, é manipulação velada, uma bomba relógio condicional que explode quando contrariada. O amor genuíno é espera de bom grado, não é insistente nem exigente, embora tenha limites, suas fronteiras estão bem distantes, não prende nem se agarra, o verdadeiro amor não é míope, egoísta ou insensível, ele detecta necessidades e faz o que é melhor para o outro, sem que ninguém Tenha de mandar, Charles R. Swindle.